Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra, Andalwoods... Olha aqui, Luiz. Mas... Hoje é dia de maldade total. Hoje é dia de... Furlessing. É isso, meu querido, é isso. Esse isso meu querido, afina o bend, hein, afina o bend, senão você já sabe, né, a menina vai embora, é o garotinho, a dica de hoje é a seguinte, pentatônica de ré menor, logo, break ré menor, a minha primeira sugestão seria aqui, o shape tradicional, veja lá, como eu vou pensar para te passar essa dica Eu vou pensar nessa pentatônica E eu vou Repartir ela, ou seja Dividir no meio, como assim? Imagine que você tem o um shape E você vai cortar ele Logo, note Que o meu dedo indicador Toca apenas a casa 10 Veja aqui ó. Legal né? Se você quiser fazer um solo assim, ó. Pode ser feito, certo? Ou seja, todas as notas são pertencentes à escala pentatônica. Decorou aqui? Facinho, né? Casa 10. Todas elas. Agora, vou pegar o próximo shape da pentatônica, começando a partir da terça menor. Ele irá ficar da seguinte forma. Beleza, vou fazer a mesma sacada, porém não vou pegar o começo dele, ou seja, a parte A desse shape. Porque a parte A desse shape seria a parte B do primeiro. Você entendeu? Isso, rachando ela no meio. Certo? pela racha, meu garoto. Feira racha, né? É, seu vagabundo. Então, da racha pra lá vai ficar assim, ó. Tem 15 aqui, ó. Tem 15 aqui, ó. Tem o 15 aqui Tem o 14 aqui eu 15 aqui E o 15 também aqui, ó Ó, legal Então basicamente eu tenho quase tudo 15 A única diferença é que na corda número 3 é 14 Agora eu vou pensar aqui, ó Eu tenho tudo 10, ó Corda 2 Corda 3 14 Legal. Depois, na corda de número 6, 5 e 4, é tudo 15. Então, pensa: 10 com 15. Ó. Isso já tem um, né, um cheiro moleque, né? Às vezes você tá lá na pentatônica. Você vem eu Nossa, né, velho? O cara já te olha diferente, hein? E o mais legal é dar o ênfase também, né? Quando você tá ali, ó Tocando simplesinho Agora vem pra parada Vai aquela balançada na guitarra aqui, ó Balançou aqui, ó Nossa, é, aí já complementa A próxima a corda 3 é 14 Pois é 15x15, 15, então toda ela, né? 14 aqui, ó! 15x15 15. Balançadinha Massa, meu querido, você viu já a extensão no Shuttermolex Então é isso aí Espero que você tenha gostado dessa dica se ainda você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no canal, seu jaguaros. É, deixa um like, compartilhe, é, vá nos sinaleiros tendo uma faixa. E é isso daí, meus garotos. Ajuda a crescer o canal aí. E se ainda você não conhece, tem meu site gustavoguerra.com.br. Lá você encontra as minhas melhores aulas. Andalports Techniques. Hum, hum, vagabundo sem vergonha.